Trabalheiros, estamos de volta com o máximo Ghosts do Globo, eu só lembro porque eu estou a parte 2, vai para o segundo download aqui, porque ficou salvo, você sempre salvo na... Ah. Esse... vamos Batei esse... De moderno... a primeira fase do... do mundo, eu chamo de... Ah, o... Ele é esse Essa selva É uma de Amazônia Floresta As fadinhas estão aqui Não tem mais aquelas tumbas brilhantes As fadinhas então, tá vendo? Quando você pega 50, a próxima que você abrir vai ser a moeda a primeira moeda da morte que vai pegando que eu peguei só pra mostrar, né? Eu disse que ia fazer só com uma. Melhor sem usar. Tem inimigo novo? Os inimigos agora tem zumbi e coisa que sai de, de, do nada dessa água. Olha lá. Todo mordido de piranha. E já ia falar boa parte dele que ele tem, ainda bem que ele mostrou, hein? É cara, ele só pode essa piranha ali, sua cara. Não precisa mais do seu ladinho atacando agora. isso e não só. Eu vou na verdade porque... Eu acho que vai ter uma armadura aí. Era para eu achar, era para eu saber né mano? Ele sai dessas plantas. Agora não tem mais aqueles caixão aí. Sai dessas plantas carnívoras. Agora vai ter que cortar essas coisinhas. Aí se você tocar nisso aí, você vai tomar dano, né? E você tem que bater três vezes. passar E passar bem rápido, rápido antes de levantar, mas eu tomei uma porrada antes de falar... Eu ia girar bem mais rápido, Avelinha pra cá é o poção. Rapaz, quando morre. Aí outro tipo de zumbi que é só metade de um zumbi, na verdade. Pra onde, velho? Esse ataque aqui é bom pra bater nele, ou então a é empalada. Ou então você pode usar uma coisa que eu chamo de inútil, que é se abaixar, você se abaixa e bate no. Você não dessa aqui. Coisa que é feita pra pegar com esses vidas, cara. Não eu tô pra usar. Vem no ar assim. Caderno tá de pulso. O som da um, cadê a cabucha? Nossa, aqui tá com mais zumbi do que no cemitério. Este... aproveitar que tem três caverninhas que já tá aqui. O botão tá trancado, esse carinha que eu acabei de matar, ele, ele deixou a chave cair em cima de mim, não deu nem pra ver a chave caindo, mas. Olha, isso. Olha como é que pega agora? Chocou. Achei que isso ali não ia pegar, cara, porque eu já acho esse ataque aí é inútil. Se não pegar no bicho que é pra pegar aí também, né? Habilidade? É uma de habilidade rara, porque eu mal vejo essa bicha e, ma e, e mal dá pra usar. Atrás dela. Eu, eu falo que mal dá pra usar, mas vai ter que usar nessa parte aqui. Essa parte é tão chata, é uma parte que vem. Assim que pega aquela vida pra lá. Eu acerto esse pulo a ver na vida. É uma caixa. Vou tá. Posso não usar o quanto nem. Embarra vida, eu vou ainda. Tá Você pega pra cá. Devagar sim, porque esse, esses caras ficam saindo do chão, você nunca sabe se vai sair embaixo de você, aí eu vou devagar. Né? É o é, é um novo. É o um novo encantamento, né? Eu falei que tem quatro encantamentos. Esse aí eu dei. Nesse mundo aqui você pode pegar dois, né? O do fogo, que a gente já viu, e. Aí também. É um de luz, mas na verdade é o do truvão. Pode ser luz. Eu vou saber quando, quando eu lembrar. Quando eu pegar, eu lembro. lá atrás daquela habilidade. outro puxa de fazer. chato até chegar até lá. Deve ter um jeito mais fácil de pegar esse, cara. Bem, vou explicar quando eu tiver usando isso aí. Na verdade, é melhor eu explicar antes e, e, e usar pra saber o que tá acontecendo. A partir de agora, quando tem essa habilidade aqui, no, né, enquanto você tiver, a partir de agora, quando você tiver a armadura completa, né, as, as três, as três barras, no lugar de pegar a armadura dourada, você vai pegar uma transformação. Você vai se transformar num... num numa caveira, né? Com, com uma aura Que faz dano nos bichos Aí ele vai fazer dano em todo mundo agora Só de tocar eles É boa, né? Mas é difícil de usar Porque o cara tem que estar Com a armadura no máximo É melhor, que... é, melhor... É, é tipo o upgrade da armadura dourada Aquilo ali armadura pra... Na verdade tem uma armadura pra cá Aquela armadura ali custa 100 É mais distante, né? Tem estratégia aqui, o um negócio ali. Tem um inimigo chato aqui, cara, nesse pântano. É, é um crocodilo zumbi. Ele pula, em, ele pula em você, cara. Ele tira uma barra e meia desse, de seu HP. O bicho é muito safado, cara. Ele é muito ruim de matar também. Eu nem sabia que tinha como matar. Eu descobri na segunda vez que eu ia jogando. Né? Por ele ter zerado. Pra quem não tem esse item ali que eu vou usar agora, né? Deixa eu parar de enrolar e fazer isso que eu vou fazer. Não vai dar tempo não. Tem que ser essa armadura aqui. Pegar é a de voo. Pra quem não tem esse, esse, esse item que eu vou pegar agora, você defende, né? De defende a porrada dele, vai tirar um bocado do, da energia do escudo e depois de defender você dá um ataque. Esse aqui, de triângulo. Dá é tipo um, um bonk na cabeça dele, com o Kali, ele volta pras águas. Pra poder matar você tem que estar com o elemento trovão, né? E tem que fazer isso duas vezes. Dá é o medo do bicho. Olha lá, tá vendo a pessoa também? Nossa, não posso poder parar pra, pra olhar, né, Atapei esse é miserável. No final da fase, aqui aproveito pra matar todo mundo com habilidade. Essa habilidade é forte. né? Dá pra estar olhando a toa aqui à direita. Eba, pegou um monte de coisa aí. Agora, pegou. Espada longa. Vou botar pra cá. Espada longa é o seguinte: é uma espada só que longa. Ela não faz muita diferença. Eu gosto mais por causa da aparência, tomara. Então, Ajuda um pouco, né? Você pode usar a distância melhor para poder bater nos bichos. <risos> tem que matar. Eu espero que mataram os dois trocos dele que tem para cá, porque é dois. Vou botar aqui só para poder pegar. Tem, tem um diamante escondido bem para cá. 10 é 10. Acabei de usar 100 para poder passar mais força. dessa aqui. Eu tô deixando muita corra da fase para trás, cara. Tem que ter um monte de caminho alternativo, eu tô fazendo assim mais rápido do que eu falei que ia é. Fazer do jeito que fica mais fácil, de, mais rápido de gravar. Ainda tá dando uma hora o mundo todo, hein. E a, a fase 2, fase 2, como eu falei, é sempre a fase que vai e levar para as outras fases, a HUB ou o mundo, como eu chamo e leva para as outras... para as outras fases <risos> o que é que esse doido tá fazendo? <risos> é plano feito doido atrás disso aí? <risos> é sim esse negócio aqui é uma de fonte dos desejos, essa fonte aqui que eu mostrei da, da outra vez não serve só para salvar, né? Você pode também viajar nela, você pode voltar para o primeiro mundo aqui, se você estiver atrás de coisa né, que você deixou para trás, atrás de uma habilidade que você perdeu, atrás de vida, atrás de dinheiro, atrás de dinheiro nem tanto, porque é o seguinte, você vai pagar 100 para poder ir, para poder voltar, você... Tipo assim, eu tô aqui no segundo mundo, quiser voltar para o primeiro eu pago 100, aí eu tô lá, se você quiser voltar para cá é mais 100, aí 200 é então, uma viagem, sai meio cara né, se tipo, for para ir atrás de vida, vida não tem preço. É que você já ganha um bocado de dinheiro de volta. Ah. Ele não tem preço, mas eu acho que é 150 na verdade, mas tem que achar a lojinha que vem primeiro, hein? Ah. Tá cara do que a viagem já vinte. Vamos para a Vila Voodoo. A Vila Voodoo. Do é pra jacu, tem Justamente o jacaré zumbi. A fase já te coloca numa parte da frente, né? Tipo assim, você aparece nessa parte. Você pode voltar e pegar coisa para lá, mas eu tenho quase certeza que aquilo ali é só dinheiro e eu não... Então, nesse caso, tem um jacaré também. Eu acho que não vai ter jacaré não, porque o jacaré vai estar aqui pra frente. Ó, essas bolhãozinhas... Bolhãozinha, quer dizer que tem um canalha de um jacaré. Isso aqui só dá uma porrada, né? Infelizmente não é o caso. O que acontece? Porradinha girada já é o suficiente, mas eu gosto de dar as três porradas só pra garantir. Isso vai aqui por baixo. E aqui por baixo, pra mostrar um... Aqui na tá vendo? Isso aí tá trancado, né? Aí você pode arriscar pagar um, um, uma chave para poder, poder ver o que tem aí dentro, mas você. Tem uma olhada assim, toda da casinha de bambu, dá pra saber o que tem dentro, é uma trapaça. Aí tá vendo, isso aí é um diamante, ó. E, e, e, a trapaça maior ainda que dá pra pegar, você pode usar escudidas pra trazer o bicho pra cá e dar uma porrada aqui, Pega, Ó, não precisa gastar nem a Pra cá, tem aquela aqui debaixo, justamente. Imagina o cara gastar uma A cabeça. não tem preço. Canalha! Opa. hoje aqui com um negocinho bem massa. Aqui já. Parece um inimigo, o cara tem a oportunidade de. O okay, que? Isso aqui que é um item lendário. Veja só, é uma cueca, é uma cueca monograma. É uma cueca com M. Não dá pra comprar 300 conto, mas é uma cueca. Você sabe o que a cueca faz, cara? É justamente a mesma coisa que uma cueca faz na vida real. Não faz nada, é só uma cueca. O máximo tem essa cuequinha de coração, né, que é igual a do Gozin Goblins, a do Arthur, do Goblins, aquela... É claro. Cuequinha de coração e pra mim já é mais bonita, cara, pô, né? Tem, tem, um, tem acho que tem uns três, quatro cuecas nesse jogo. Cara, tem só pra ser um, um, um item de estética. Olha a minha cueca como tá bonita. É bonita é o cara não andar de cueca por aí, que quando o cara tá de armadura é que o cara manja jogar o cara só vivia de cueca para todo lado então. e armadura meu. aqui tá vendo dá para ver que é o, o elemento novo aí que eu não vou pegar vai ter mais vai ter mais para lá que vai dar para pegar Tô com fogo também aqui pô junto 9 Juntou 9 então eu vou pegar velho para mostrar né deixa eu fazer um só para mostrar que, que esse ataque que a gente usa, o, dom, o, dom, o Doom Strike, né que eu falo, ele muda dependendo do elemento também. Hum. O nosso elemento... O vão que talvez seja muito meu... A espada muda, né? Ó. O barulho que ela faz o muda. O ataque não muda tanto ainda, é a mesma coisa, mas o, o, o Doom Strike, que é aquela cabelinha, essa habilidade vem aqui, essa, essa é meio de ela vai mudar, ela vai ser um, uma chuva de trovão. Vai dar uma trovada no cara, E não é muito boa, acho que a do fogo era melhor. O já tava meio A espadada é melhor do que a do fogo. Essa espadada de trovão que você dá, ela faz mais dano, se eu não me engano. Vamos dizer que ela dá o dobro, né? Eu não sabia. Acho que os inimigos tem dano elemental, é né? Coisa de, de fazer. Tem inimigo com fraqueza de fogo, coisa... fogo, trovão e por aí vai da escolha dos elementos Se eu chamei de elemento, dá pra, dá pra meio que ter uma... Aqui, aqui atrás tem uma chave que eu não vou me arriscar pra pegar. Porque bem ali tem uma de graça. De graça não, tem que... Eita! Ah! Que povarde, cara! O escudo não vai nem lá! Dá pra rebater dele. Canalha! Eu falei que tinha, ó, o elemento tá bem ali de graça para pegar. Precisa usar a chave, mas vai pegar essa daqui e vai juntar novo de novo. Acho, é bom que eu uso o Strike para mostrar como é. Bo Logo nesse bicho aí, inimigo novo aí. Falta essa bomba, cara. Isso faz um dano miserável. Ele aguentou uma tá porrada, né? Olha lá. É uma. Aguentou exatamente um... um... Tipo, espadada ela aguenta quatro, normal né? Se tiver com elemento é duas, dependendo do elemento. A porra que eu dei foi essa, ele se dividiu ainda. A habilidade eu já tem um boa, não pode sair por aí sem... ou pra cá. Três moedas, cara. Danagem, bicho, além de ser secreto. Precisa pular, dá pra correr, né? Tem pular o cara vai mais rápido. Essa porta. Isso aqui é chato, tá O cara vai direto achando que tinha ponta aqui e cai e morre. Exemplo que eu já fiz uma vez. Assim que eu pular esse cara vai, vai atirar o machado em mim, mas vai errar que ele vai atirar onde eu tava e não onde eu estou. O machado não volta. Não tem dono pra voltar. para ele é do mundo. É difícil, cara. Tem um baú ali que não vale a pena eu voltar pra pegar. Gato. Pô, habilidade nova, hein? A seta mágica, né? Que o que que eu mando pra. Quer dizer, não. Ah, não tem. aquela besteira de espada longa, se perder é só espada maior. É que eu gosto tanto da aparência, cara. Olha, a espada é tão grande e bonita. falar da habilidade nova, cara, o cara só fala besteira. Essa habilidade é a seta mágica. Se aperta o triângulo duas vezes, ele vai dar um tiro elemental. Ele vai gastar dois pontinhos que tem ali da carga de espada, né? Ele vai atirar dependendo do elemento, o tiro muda também. Ou do strike, é a versão mais fraca, né? Completamente diferente do, do strike. Essa é uma coisa que você pode usar quando tem magia. Só pra cá agora, que eu tava ali na armadura, hein? É melhor que o escuro também, porque vai mais longe. Otário, é mais forte também. O negócio agora tá chovendo. Fazendo um. Até o cara ter cuidado aqui. Eu tô igual doido. Acabar morrendo. Isso tudo pra chegar com 10 segundos ali não precisa dar espadada nos bichos. Que eu tô baiano. Moleque. Porra, isso tá... Aqui é a sessão final do jogo, cara, da, da, da fase. Matar pelo menos uns... <risos> Vamos dizer que é uma trovoada, né? É a espada do Trovão. É não é porque isso é uma trovoada, mas rapaz... Vamos tem moeda para lá então. A próxima tá bem aqui ó, foda. Essa planta do p. A mão girada tem matado o bo. Nossa. Ah, tem cara. dois saquinhos o cara acha que vale mais do, mais do que um diamante o cara não eu porque eu sou um cara muito esperto o cara por dois saquinhos tem que valer mais que um diamante mas não né, é 10 de dez dois Até quem é dois saquinhos diamante é só um ave ah, era passei de graça sair tá velho Aqui que eu tenho que é uma vida que tem aqui, isso tá me tornando possíveis. Tem uma armadura pra cá também. Uma pra matar esse dinheiro, né? Não vai matar Dá pra mostrar. Uma... Dá pra mostrar como ele fica agora. O povo é tão violento que o cara ainda sentiu a porrada. E não Ferdinando não, mas ele, né? Ele, ele, ele se mexeu. Aí é um escudo de prata. Você tem que usar uma chave e ainda tem que pagar. O preço é 150, se não me engano. Espera aí. O máximo de escravo eu podia voltar e pegar ela. Eu vou pagar esse escudo porque não precisa. eu Não precisa ainda. Meu escudo tá no máximo. Rapaz. não! Não! Não tem como você pegar o dinheiro de volta se você não bater no, no dinheiro na, na hora que ele pegou e, e o dinheiro caiu Não dá. Puta chave, cara. você não sabia. E esse da fase ainda, cara. Era pra eu me apressar um bocadinho aqui, né? Ficou assim, mano. <tos> Fiquei de chavo ali. Nossa, tá no máximo, né? Paxa, não vou até aqui. Mas é pulando aqui por cima que você pega. É aquele mesmo jeito que eu fiz para pegar a vida no começo. Posso. Ah, do Não posso, não posso. Cadê a poção sumiu? Ah não, velho. Socodido pra bater. Parece é que eu tô de realmente. Deu a chave. Hum. Ali cara, dá pra sair em bicho. Se eu tivesse pegado a poção rápido. E fantasma novo, deixa eu mostrar o que ele faz. Fazer é que eu não tô mostrando o jogo todo ó. Ele deixa você possuído, você perde o controle, o controle fica ao contrário, né? Se tipo eu tô segurando o para pra baixo, o máximo não sai possuído ao, é, ao, ao contrário. Ele não pode atacar, não pode pular, não pode nada. É só se mexer ao, na, né, bem devagar, ao contrário do que você aperta. É bem chato, ele vai aparecer mais tarde aí. Mas agora você sabe porque eu vou estar tá evitando o bicho. Porque o fantasma branco ele cola até encher o saco, mas ele não... causa acidentes como esse aí. Eu não bicho faz, hein. Agora que é cheio de crocodilo, vamos aqui. Pelo... Esse meio ali é cheio de crocodilo. Hum, tem um mago bem ali para o lado, que eu vou tentar evitar também. O de um lado e o crocodilo do outro, véio. Olha lá, já começou a tirar. Fugiu ainda. Ele me transformou num velho dessa vez, ó. Vai embora, cara. Já me amaldiçoou, ainda vai ficar aí fazendo uh. dano. Aquele cara se salvou, velho. O trovão caiu na árvore. Aí nunca vale a pena comprar aí é uma carga de é uma carga da espada mas não você não vai carregar tipo elemento todo não você vai pagar 150 pontos para poder carregar quatro pontos comprei só ali uma vez fiquei morrendo de live 150 moedas cara tava precisando Vou aqui, aqui, a parte vai ficar vai ficar complicado não pode cair nessa água, nessa lama aí, né? lama não, essa... água água para Agora vai ser no pulo, nesses cascos que nesses tubos. Tem nenhum item que melhora o seu pulo. A droga, cara! Não tem habilidade que eu sei nem o que ele perdeu aí. Perdeu dois hits, não foi? Não tem nem. Não perdeu a espada grande! Não. Que habilidade que eu tinha. Eu ainda vou sentir falta. Não tinha espadinha de nada. duas vezes fazer isso. aí. é só uma caverinha normal. Para mim que eu vejo tão escuro, velho. Tudo isso. Aqui já dá para pular para lá. dê. Dá pra ir pra cá, vamos. Não, é bem pra cá já, o final da fase. Vai ficar só saindo com a daí se eu não quer quebrar isso. Fica, vamos quebrar o meu escudo. Faz falta ele vem enquanto por causa disso. O cara acha que tem o 2, né? Ele ali toma a segunda. Não tem a segunda pra dar. E que ele tá com uma porrada foi. Ué, cara. passar pelo babaca do machado e poder depois... usar nele. Ele vai salvar, vai na machada ali ó. Vai errar. Faca. Uh. Cara foda tem uma vida bem ali vou pegar para compensar então tecnicamente eu não vou ter morrido nenhuma vez nessa fase. Não morri nenhuma vez se eu conseguir pegar a vida sem Tudo secreto pra mim aqui. O cara não sabe o que é nem né, o que fazem. Jurinho miserável Eu nem conto o número da, da, das fases agora Eu Vou na minha ordem Mas pelo... O segundo hit que faz diferença, faz diferença é pra mim, que eu fico batendo igual um doido no meio do ar. A pessoa a primeira vez ia acertar, hein. É sempre que você acertar -se ele enquanto ele tá subindo não morrer, cara É chata, cara É difícil e ela é chata A diferença é que, tá vendo essa parada preta? Você pode cair nela, mas você vai sair bem devagarzinho Se arrastando Você só morre se você parar de se mexer Essa inimiga é uma assassina. Se eu uma fogueira dessa aí, cara, eu, eu fico achando que é o elemento de fogo que ela deixa cair. Nossa, ela... Cara, não me mexer. Eu até que cair aqui É só os exemplos que daqui a pouco tem um piste gigante isso aí Opa Que habilidade boa O cara pode dizer O que ela faz Acho que já, já deu até pra ver O que ela faz tá vendo no HP agora Tem quatro barras ali em cima é A gente também isso que ela faz É uma melhoria da armadura Ela é uma barra Barra de armadura Ela é boa E ela é ruim Tipo agora para poder fazer o especial lá para ter armadura dourada Eu vou ter que ter né, As quatro barras E pegar uma armadura ela aumenta o seu uso. O, o, o, o máximo. Toca ela pela seta. Tá hum. não dá para pegar se cair. Mostrar aí. Tipo assim: droga. Não ficar fora aqui. O cara para pra ir pegar a moeda. Só não dá pra pular quando você tá aqui, dá pra andar e atacar, e andar bem devagarinho mesmo. <risos> que, né? Se você parar, você morre também, eu, o máximo afundo. Fogado no petróleo. Olha como ele é babaca. Ele tem que vir pra cá pra bater mesmo. Só passa por lá. Se você for tentar ir por baixo, não vai dar certo. Petróleo. Vamos pegar uma vida ali também. Olha lá. com uma vida de, de crédito. Se perder. Olha lá. A habilidade lá da, da transformação. Uh, velho. costuma jogar sem assim a, a, o, o segundo ataque lá, velho. tem coisa melhor, né? Do que o segundo ataque. Que, que eu tô falando que tá bem tem, tem coisa pra cá é um baú, mas é um baú tão. Voltar do lugar do TT, tem que ter uma rampinha para poder você o marrom aqui, é justamente. Tem um mago bem ali, tem que ser rápido. Essa até chata, hein, cara? Tá no petróleo ainda, tá duas. Opa, olha lá. Beleza, eu ganhei duas dela nessa. Droga! <risos> o velho no petróleo aí, ó. Quisando de magia ainda. Ah! E tu voltou aí pra cima, miserável. Tá dando todo azar. Pode dar. Eu falei, essa fase é muito chata, cara. que ela é difícil. Agora ah, ele só aparece uma vez, não aparece de novo não. Ele não pode. Tem chance de dar vida se você matar ele bem rápido. Eu não ia colocar dele repetido não. Porque ele ia poder ficar pegando vida. Aqui para ver se eu consigo passar dessa fase, hein? Dessa vez eu vou aqui por baixo. Então, armadura bem para lá. Hein? Ela é minha. Uma vida bem para cá. Estamos com duas vidas de crédito. Meh. ganhei outro que sorte cara, Eu quero cair aquela bigornezinha, ou a melhoria de armadura, sempre que você pega uma você ganha uma barra de armadura todinha. e agora é só, olha a ó, oh, dá até trocar pela armadura aí <risos> final da fase aqui, cara. Esse final é chato, cara. Tanto ver que eu morri aqui. Aí você tem que voltar e sair tudo quando morre. Ainda bem que eu tô com do Strike, porque é muito inimigo que junta pra cá. Eu nem cheguei lá ainda a chuva que tem. Ele acertou em ninguém. O trovão é o pior elemento que tem, cara. Pelo menos o especial, né? O ataque é bom e o especial é ruim. Você alguém que tem um item aqui, né? Vou pegar. Ele tá aparecendo bicho, já perdi duas barras. É três vezes na mesma fase. Dei muitas armas, mas deu muita sorte também. Bora desse. eu só passei porque eu dei sorte cara eu peguei três três três melhorias de armadura na mesma fase conta tá aí ó. eu passo ali no chefe peça essa... e alguns monstros eu até pegar outra armadura aqui. eu vou pegar lá com elemento se eu, se eu, se eu fizer direitinho aqui porque é, dá para matar o chefe mais alto se você tiver com elemento elemento deixa a espada mais okay. mais forte que tem. Caveira cavaleira negra. Essa briga porque se eu bater nela, eu vou perder elemento, né? Eu não quero gastar nela. Carga de espada. Chamar pelo nome oficial. É cara. Só aparece quando você tem passado em todas as fases. Normalmente ele não aparece não. Eu não viu nenhum até agora. Vou fazer o gastar, cara. vou Vamos embora. Vamos matar o chefe, cara. O negócio é a fase que vem depois, não né? chefe, não Ainda para para ir pegar dinheiro. Cara, o vendo inimigo vendo ao contrário, hein, do, do chão pra cima, é o quê? É um babaco. Cara, do judô, ele tem um bonequinho do máximo na mão. lá base O cara é bocó, velho, precisa render a punida, hein. Porque então, na estratégia do cara, primeiramente, ele te diminui O corre dele Depois ele vai fazer o que? Ele vai se multiplicar O último que você bater É o certo, não tem essa de bater no certo não Porque sempre que você bater, sempre no último, tá entendendo? E o importante é dar uma porrada de, de triângulo O ataque forte, é difícil de bater melhor assim um, Cacilda, velho Vou matar esse cara de duas porradas Ainda bem que eu cheguei aqui isso tudo, ó. Você dá uma empalada para matar, não precisa dar o dois strike é que eu dei, porque fica uma massa. é mata tudo de novo e vai empalada normal já matava, desde que você dê perto do chefe. Não tô tá entendendo, eu não, não pude nem ensinar como é que mata o cara que ele vai morrer bem fácil. Ó, é chato normalmente, mas é porque dessa vez ela peleixa, eu dar qualquer porra dessa, deve matar, acho que não, é não. É. Homem. Bom, como é que não matou da primeira trilha metade do HP? Os caras sabem calcular, né? Mas ele só faz isso aí, tá entendendo? Diminui, Se ele diminuir, você corre. Se ele, se ele chamar aquele escarinho pequeno, vai morrer. E pela terceira vez, ele se divide. E toda vez que você... Primeiro começa com três, depois quatro, depois cinco e por aí vai. E sempre adiciona um. Até o elemento para matar isso aí com um escudo também, matar esses caras. Aqui, mungu. Matar tá mais uma donzela, uma bela donzela. Veja só que beleza. O nome do mago lá é aquele mesmo vem descobrindo agora. Em as mesmas opções, já expliquei o que o beijo faz na armadura. Eu vou aproveitar para salvar aqui. A gente vai assistir a cutscene e eu vou acabar o vídeo. Vamos salvar. Aconteceu a mesma coisa, né? ela te, ela te, ela te, te dá um, um blocozinho a mais de magia que você pode levar, você pode travar as habilidade as habilidades travadas. Seriam. E com não teve nem cutscene, cara. Eu jurava que ia ter completamente, biruto. Eu não apertei nada, eu juro, não tô, né? Mas bem, continuando a parte 3. Vai ser essa, esse mundo viking, essa nevasca, o mundo do gelo. Né? E, e continuo na outra parte. Acabei por aqui. Muito obrigado, cavalheiros, Os senhores que assistiram até aqui. Me desculpem, falei muita besteira aí, né? Eu já estou com o tempo acordado. Não sei o que está acontecendo. Tudo certo até agora no Game Se ficar grande demais esse vídeo também, que com certeza ficou, aí eu vou começar a dividir de duas em duas fases, né? Pra, pra ficar melhor. Ou não. Qualquer coisa, até a próxima, muito obrigado e.